Olá brasileiro e brasileiras investidor, bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um investimento que ele tem um custo baixo, porém com uma boa rentabilidade para você que quer iniciar os seus investimentos em, em rendas passiva, para você que quer ter um investimento no mercado de ações, no mercado de fundos imobiliários, onde você vai ter ganhos uh, em rendas variáveis, onde a gente consegue ter boas margens de retorno, eu indico para você que está iniciando, eu indico começar pelos fundos imobiliários. Obviamente, se o seu perfil de investidor for de um perfil de renda fixa, você vai pegar aí um CDB, vai investir aí na taxa Selic, né? mas migrando para uma renda uh, de investimentos de renda variável, você começa pelos fundos imobiliários, porque eles têm menos volatilidade. E eu quero mostrar aqui para vocês um fundo imobiliário, né, ao qual eu já falei, uh, ele tem um baixo investimento, porém, com um retorno bem atrativo. E, por se dizer, um retorno acima do rendimento do que se você tivesse uma casa de aluguel. Ou seja, uma casa de aluguel, ela vai te dar um retorno de 0,4%, 0,5%, no máximo 0,6% ao mês. Para dar 0,6% ao mês, tem que ser uma casa muito boa, bem localizada, mas é, em média 0,4% a 0,6%. Então, vamos pegar ali... Uma média, né, um, um número mediano, 0,5% ao mês. Nós vamos ver aqui, acompanhe comigo aqui na tela. E eu já quero pedir para você compartilhar esse vídeo, né? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas e possamos transbordar na vida das pessoas, orientando e ajudando elas a tomar as suas decisões, né? Dando dicas uh, por onde começar os seus investimentos, ok? Bora lá comigo, eu quero mostrar para vocês este fundo imobiliário, o VGHF11, tá? Ele é um fundo imobiliário, um fundo de papel. O que eu quero mostrar para vocês? A liquidez diária. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Aqui nós temos uma liquidez diária de 206.829. O que, que significa, Matheus, essa liquidez diária? Isso aqui é o número de negociações. Tá, então isso é muito importante, uh, quando você for aportar, comprar um fundo imobiliário para sua carteira, avalie esse número de negociações que é muito importante. Quando você for querer se desfazer das suas ações, você não está com o seu fundo, né, corrigindo, você não está com um fundo que tem ali uh, 100 negociações diária né, você não está com um fundo que tem ali 1.000 negociações diária então, isso aqui facilita muito quando você for querer fazer um balanceamento da sua carteira, vender um, um tipo de fundo, comprar outro tipo, conforme você vai fazendo as suas análises. Né? Então, isso é importante. Tá? Outra coisa importante aqui, ó Dividend yield, tá isso aqui é, é o, o, a porcentagem que o fundo pagou sobre cota no último período. Como nós estamos falando de uma renda variável, isso aqui vai variar, tá? Ele pode ser é, para mais como para menos, obviamente, né? Uh, patrimônio líquido. Veja que esse fundo ele tem uh, 671 uh, milhões em patrimônio líquido, tá? E valor patrimonial, então o, o valor patrimonial, ou seja, o valor da cota deste fundo, ele está avaliado em 9,22 centavos, R$ reais, centavos, tá? Aqui foi a rentabilidade né, do mês, tá? valor patrimonial, ele está em 1,02. O que, que eu quero dizer para vocês aqui, ó? Se ele tivesse em 1, um, tá? esse valor patrimonial seria o mesmo valor de venda. Olha o valor de venda que ele está no momento. 9,40 centavos. Então, esse fundo ele está sendo vendido a um valor acima do seu valor de mercado. Não que ele não, não vale esse valor. Obviamente, se ele está por esse valor, é porque ele está valendo isso. Tá? Mas, uh, se ele estivesse no número 1, ele estaria sendo vendido pelo mesmo valor. Se ele estivesse abaixo de 1, tipo 0,09 ou 0,090, significa que este valor está, estaria menor do que o valor patrimonial. Tá? Mas vamos seguir aqui, vamos ver aqui ó, detalhe deste fundo, mais informações. Tá? Ó, aqui nós temos né, uh, no acumulado de 3 meses, no acumulado de 6 e no de 12. Veja que ele está pagando uh, 15,64% no acumulado de 12 meses. Um fundo que está pagando né, acima da taxa Selic. Tá? Valor aqui, ó. Se você tivesse investido 50 mil reais nos últimos 12 meses, você teria um montante de 53 mil reais. Então você teria tido ganho né, de patrimônio também, além dos dividendos. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Veja que ele nos mostra a porcentagem que ele pagou. Então, nesse último mês aí de dezembro, né? Ele pagou 0,96. Uh, novembro 1.11, veja como né, ele oscila, 0.95 em outubro, em setembro 0.92, tá? 1.21 em agosto, tá? 1.21 em julho, 1.30, veja que ele pagou boas rentabilidades, 1.43 em maio. O que eu quero dizer para vocês, lembra que eu falei que uma casa uh, alugada, você vai receber em torno de 0.4% a 0.6%, então veja que este fundo, ele paga... Uh, duas vezes mais o valor de uma casa alugada. Ele está pagando uma rentabilidade muito mais do que se você tivesse uma casa alugada. Tá? que eu quero mostrar aqui também para vocês, esse aqui é o portfólio do fundo, ou seja, aonde que este fundo investe o seu dinheiro? Como é que funciona, Matheus? Eu quero investir em fundos imobiliários, mas eu não sei como funciona. Então, fundo imobiliário né, é, é um grupo de pessoas aonde fazem investimento, compram partes da cota e tem uma empresa gestora que distribui esse fundo investindo em outros negócios. Como este fundo ele é um fundo de papel, ele, ele é como se fosse um fundo híbrido também, ele diversifica os seus investimentos. Se nós estivéssemos falando de um fundo de tijolo, ele poderia ser um fundo de shopping, um fundo de galpão logístico, né, um fundo de, de escritórios, né, escritórios comerciais, aí seria um fundo de tijolo e que a rentabilidade ele vem das vendas, né, dos seus empreendimentos, como também dos aluguéis, no caso de shoppings e galpões logísticos. Mas esse aqui ele é um fundo de papel, né? Veja como que tá diversificado os seus investimentos. E aqui a gente vê aqui, ó, relação por segmentação. Veja que ele tem 64,1% dos seus investimentos, ou seja, né, a maior parte dos seus investimentos está ali em fundos de papéis. Nós temos ali 3,5% misto em shopping, nós temos 7,6% em imóveis industriais e logístico, onde ele tem investimento também, né? aqui nós temos uma porcentagem indefinida, e aqui nós temos 12,84% em lajes corporativas, tá? Então aqui é só para você ter um, um entendimento amplo uh, da diversificação deste fundo, tá? Então voltando aqui, quero voltar aqui com vocês mais uma vez lá para o nosso início, tá? Veja que é um, um fundo onde ele tem um, um valor de investimento que é acessível para qualquer pessoa, 9,40% você já se torna sócio. Você já adquire uma cota deste fundo do VGHF 11. É um fundo que eu, eu gosto bastante, eu tenho ele na minha carteira. Tá, pessoal, então essa é, é, é o que eu quero passar para vocês: um fundo de investimento onde você vai ter um ganho mensal, porque isso ele te paga de forma mensal, uh, superior ao que você tivesse com uma casa de aluguel. E lembrando, e esse rendimento, o rendimento, o retorno mensal, né, ele é isento de IR, ou seja, ele é isento de imposto de renda. Agora, caso você venha vender este fundo e você teve um ganho, porque você tem as duas formas de ganho, tanto com os dividendos, os ganhos mensais, né, como o seu valor patrimonial. Ah, no caso de uma venda onde você teve ganho do valor patrimonial, aí sim você vai ter que declarar ah, sobre aquele retorno de ganho. Tá? Então fica aí esse, esse alerta aí, fica aí um fundo para você iniciar os seus investimentos e iniciar uh, em rendas variáveis, um fundo bem atrativo onde, reforço, ele tem ganho superior a um valor de uma casa de aluguel, né? claro que vai depender dos seus aportes, do valor que você vai investir no fundo, mas a rentabilidade dele é superior a de uma casa uh, de aluguel. E... Né? Sem dizer que a gente não tem toda aquela burocracia de inquilino, é... sai inquilino, tem que fazer anúncio, tem que fazer reforma, tem que pagar imposto, às vezes fica sem inquilino. Né? Então, está aí uma opção para quem pensa em ter casa de aluguel, está aí uma opção para você iniciar os seus investimentos, ter retorno de forma tranquila e simples. Ok? Mais uma vez, peço aí, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário para que eu possa trazer novos conteúdos aqui para ajudar você e os novos investidores a ingressar nesse mercado aí que é promissor, porém, temos que ter estratégias, tá? Nos vemos aí no próximo vídeo, fiquem com Deus!